Eu estou querendo trabalhar com cenário, ser uma cenógrafa, montar cenário para filme. Pra... Principalmente eu estou querendo extrair um máximo que puder daqui, né, igual a gente já fez no, no primeiro semestre. A gente aprendeu muita coisa, coisa que eu nem imaginava que tinha no um filme tem. O vôlei, né? É. A pessoa que coloca aí, ele é um diretor de Foley. então ele, com o instrumento que ele tiver, ele faz barulho que, que ele abre. Despertando pra outras coisas, tu tá falando do negócio do Foley. tu gosta dessa parte de áudio? É, é parte de edição, eu acho que só, porque o meu negócio é mais de com o computador, mas o, o que tiver aí, nós estamos nós dentro para aprender, né, que se a gente só ficar só no canto, a vida não é só um... Na, na China também vai ser, só que a pessoa não pegar o instrumento, não vai ter aquele hábito de tocar, não, tipo assim, aqui tá aqui, aqui tá aqui, ali tá lá, é, vai, vai, tem que ser no lugar certo, mas se a pessoa não pegar, não vai ter, pô, mas aqui o que, que é caixa? Caixa é, é, o, é, o, é onde bate mais. Deixa eu ver como é que eu falo. Eu sei tudo um pouco. Bem enciclopédia, né? É, qualquer coisa que você for falar comigo Eu vou saber conversar com você e dou minha própria teoria Então assim, eu sou bem viajão mesmo Eu vou qualquer canto O que eu mais gosto mesmo é quadrinhos Eu ah, gosto pra ah, caramba Principalmente, assim, é aquele estilo HQ Ele tem o desenho, tá? Mas não profissional, mas é desenho e leio E dias já estão considerando o HQ uma arte, assim. Estão chamando de arte sequencial. A galera já achava que HQ era coisa de criança, coisa bobinha, mas tem HQs que são clássicos, assim, tão bons quanto um livro, um livro assim. Eu gosto um pouco de tudo, gosto de do universo, de efeitos especiais. Olha ah, os efeitos que fazem o GF, faz um filme. E você faz também? É, Mas eu gosto. Sim, é isso A gente fez stop motion aí a gente fez uma batalha na área. Como é que foi que nós tínhamos falado entre Deus, o cabelo e os humanos? <risos> aí, a gente fez uma batalha bem massa, aí, lá fora... Olha... os ovinhos de guerra, sabe? A gente colocou na terra e enquanto o ídolo ficava tirando jogava a terra por cima, si, ficou tipo... Aquilo meio ah, de fez, deserto, porque ia passando o um dedo. Ficou bem, oh, bem feito mesmo, eu não vi ainda. Ah, você não viu? É, você ouvia, assim, eu não vi. que a pessoa viaja pra fazer uma história. Só que ainda concordo concorda muito no Cretudo, né? Mas... Na área de ciências, o que sempre me atraiu desde criança foi, foi a própria ciência, depois passou para biologia. Sim, sim. Muito legal, sempre gostei. Acho que foi a matéria que eu sempre achei mais fácil de entender. Estava super legal, esse negócio de animais, sempre muito ligado. Só que de uns tempos pra cá, depois que eu comecei a ler mais, eu comecei a gostar mais de literatura e teatro. Aí gente ficou entre make, veterinária e que A gente gosta. Por isso vai estar tratando as coisas de interesse, porque... A gente vai tá estar trabalhando um, um método de, de... Quer dizer assim, eu não vou trabalhar só um tipo de linguagem, um tipo de suporte. A gente vai trabalhar todos que a gente puder. Porque é muito, é muito chato você ter que decidir. Eu vou ser uma pintora e eu só vou fazer quadros, ou eu vou ser uma escultora. Ou você uma designer, ou você uma cenoura. Não, eu, eu, pelo menos, eu quero poder fazer tudo. O que a gente gosta, a gente trazer que tudo, que tudo que for diferente é muito mais legal, que vai tornar aquilo que a gente está fazendo muito, muito mais rico. E outra coisa que a gente vai tentar fazer é unir ciência, tecnologia, que é coisas muito teóricas, para a parte de arte, que é uma coisa que pede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 Na mão assim, um canário na mão. Tipo assim, gente vestida de assim, social, saca, até Tipo assim, Sim. o mundo é comandado pelos caras, tipo assim, os auto executivos, né? E eles estão tudo na mão, capeta. <risos> Aí pintou <risos> esse lá, invasou, a polícia chegou lá na hora, tava levando nosso porque a gente tinha janela, e não tinha janela, assim, tinha um espaço com a cardenal, mas tinha janela. Aí a gente pingava as pernas lá e graftava de cabeça pra baixo, né? Aí meu é assim. colega estava engastado na campus e chegou e não pegaram ele pelas pernas lá, arrastaram e levaram pra delegacia, sabe de menor aí não deu nada. É uma prática ilegal, né? Você ir, fichar. Mas acontece que era uma coisa tão legal o que, o que os grafiteiros começaram a pintar nas paredes, que isso só foi acabando, acabou sendo assimilado pela sociedade e hoje em dia é considerado arte tem aí tem tem os os pichadores que continuam fazendo isso na ilegalidade mas tem hoje grandes artistas assim que pintam então.